No último episódio de Minecraft Utopia Eu fui pego em uma emboscada Alguém me denunciou injustamente Para a polícia de Utopia e eu fui preso E o pior é que isso aconteceu bem Quando eu estava tentando fazer as pazes com uma pessoa Que tinha rolado um grande mal entendido E agora eu preciso dar um jeito de sair daqui Nem que seja a última coisa que eu faça E Se você quer saber como foi isso, se inscreve E vê o vídeo até o final que tá muito bom Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? É, como vocês podem ver, sem chapéu de palha, né? Meio que eu tomei sozinho nessa cena Então se alguém puder me dar um dia aí, estamos Aceitando, tá? <risos> Bom, gente, seguinte. Primeira coisa que eu tenho que falar: Ontem saiu dois vídeos no canal, então passa lá, hein? outra coisa que eu tô preso. É. Eu, eu, eu tô preso. Mas tem parte boa: eu tenho duas camas e uma pia. tem uma câmera aqui, ó. Não sei a utilidade disso, mas. É. E até que tem bastante coisa para fazer, ó. Dá para ficar deitado no chão, dá para eu fazer um trampolim aqui, ó. Ah, ah, tá, isso não é tão legal quanto parece. Na real, eu quero sair daqui. Bom, aqui tem uma porta com senha, mas... Sei lá, um, dois, três, quatro. Eu não consigo saber a senha. Ela é inquebrável, a grade também. E pra piorar, tudo aqui é inquebrável. Tudo que dá pra quebrar aqui é... Não tem como fazer eu sair, porque essa grade não quebra, a porta não quebra e nem as bedrocks. Então, mesmo que eu conseguisse quebrar a cama, pia tudo mais, bonito como eu sair. A minha única esperança é falar com o meu advogado. Que no caso não existe. Então, a minha segunda outra esperança é alguém sentir minha falta, vir atrás de mim e descobrir pra onde eu tô. Pra minha sorte, isso aconteceu! Olha só. LG, tá aí. Pedrux? Pedrux! Cara, e aí, mano? Que situação, velho? Mano, Pedrux, desculpa, eu não, eu não consegui é, ser fiel com o nosso combinado. Eu não consegui aparecer pra falar com você dentro de 24 horas. Eu sei que você me chamou, mas eu não consegui. É, pegar. Eu, eu procurei o Knight, eu vi ele tava lá no apartamento e também eu tentei procurar você em outros lugares e não consegui. Eu só encontrei o House agora há pouco e ele falou que você tava preso. Por que ele falou isso pra você, sendo que foi ele que me prendeu? É porque eu perguntei pra ele e meio que eu fui um pouco agressivo, mas enfim, você tá bem? Cara, eu não sei, eu fui preso injustamente, não. O que, que eu posso fazer aqui? Calma, a gente tem que achar provas porque, cara, outra vez alguém foi preso justamente aqui nessa prisão. Pois é, tem alguma coisa errada. Isso é um dos motivos do querer virar prefeito. Olha, eu eles te falaram porque eu fui preso ou algo do tipo? Eu imagino que tenha sido em relação Ou a suposta compra de votos Ou a suposta envolvimento com as armas Então, eu tô exatamente com isso em mente Só que o que eu não entendo é porque o, o Biel não foi preso ou porque O Kali não foi preso, porque tem a mesma Prova dos dois, eu não tô entendendo porque Tá acontecendo só comigo É, isso é verdade, cara, e também é muito estranho porque O Apu foi preso naquela hora E foi muito fácil do jeito que ele foi preso Sabe? É, é como se, sei lá Tivesse alguém por cima que quisesse que eu fosse preso preso, sabe? Pois é, olha, eu sei que o House atuou com isso, mas eu não acho que o House esteja interessado, até porque assim, se o House colocasse uma foto daquela aqui na delegacia, é uma foto que quase não prova nada. Alguém liberou essa sua prisão. Mas quem, Pedro? Quem? Esse é o problema. A gente precisa descobrir isso, a gente precisa estar tá por cima disso. Tem alguém muito mal controlando tudo por trás dos panos, e enquanto a gente não descobrir, não dá o um jeito nisso, mano, todo mundo corre perigo. Não é só eu, não é você, é todos. Tá, eu sei, eu sei, mas... Tá, primeiro a gente tem que focar em você sair daqui. Eu não acho que seja a melhor escolha você escapar, certo? Con concordo plenamente. Se eu escapar, vou me tornar um criminoso, é. não vou poder me eleger e vai tudo ter sido em vão. É, Às vezes tô... a pessoa que me prendeu era o plano dela fazer isso. É, no caso do Apu até valia a pena, porque ele não tava concorrendo pra nada. Agora você realmente tem uma imagem a zelar. E essa imagem, agora que você tá na prisão, tá cada vez indo por água abaixo. Eu acho que eu tenho que convencer o povo que você é inocente. Tá, eu tive uma ideia. Ó, faz o seguinte. Você vai tentar convencer com o povo do povo que eu sou inocente, correto? Correto. Tá, Fala para todo mundo que você conseguir vir me visitar. Se a pessoa vier me visitar, eu consigo falar com ela e provar para ela pelo menos poder ter uma uma confiança mínima em mim. Assim, é, não jogando uh, todos os nossos planos da prefeitura por água abaixo. Aí, enquanto você faz isso também, as pessoas vindo falar comigo, eu vou pensar em algum plano. Com esse plano, a gente vai conseguir me tirar daqui. Tá, beleza. E eu já tenho uma ideia também para a gente chamar bastante atenção de todo mundo para cá. Aí, qual que é? A gente vai fazer um protesto na frente da delegacia. <risos> tá, pera. Protesto. Tá, eu vou chamar todo mundo que tá. é amigo seu A Poki, o Jonathan Vão ficar ali na frente, todo mundo com um cartazinho segurando Falando pra libertar você porque você foi preso injustamente Isso vai chamar tá, muita isso... atenção de todo mundo Todo mundo vai se convencer que você é realmente inocente Enquanto isso, a gente também pensa Em como a gente vai provar realmente isso Tá, isso, isso é uma ideia simplesmente incrível Eu apoio totalmente, só que tem mais um último detalhe Que não tem nem a ver com o eu tô preso É só uma preocupação minha Tá, fala Você pode ir na minha casa, levar muito salmão e água E dar pros meus pinguins? Salmão e água? É, é que eu tenho uns pinguins de estimação E eles não, não podem ficar sem comida enquanto eu não tô aqui Tá, eu, eu vou resolver isso Tá, Pedrux, conto com você nessa, cara Eu só tenho você nesse momento, mano Tamo Beleza. junto nisso Tá, eu então eu vou fazer isso agora com seus pinguins tá. E eu vou começar o protesto Isso, faz todo mundo que puder vir falar comigo Pra, pra eu começar a bolar o plano, tá bom? Pode deixar Tchau Tá, isso é muito bom Agora que a gente falou com o Pedrux Eu posso começar a seguir meu plano Eu só preciso pensar Eu preciso ser inteligente Como que eu posso sair daqui? Eu tenho que pensar no grande plano Uma maneira de sair daqui Sem ser ilegal e sem ocasionar problemas E limpando a minha imagem Bom, o Pedrux que falou que vai chamar algumas pessoas pra me visitar Eu vou usar disso pra saber as informações de todo mundo E também, aparentemente, o Pedro que vai fazer um protesto Então, isso pode gerar alguma brecha Mas, qual? Bom, não sei v Vamos pensar, vamos pensar Eu vou chegar em alguma coisa Pensa, pensa, pensa Ai, do, do, do, tá. a gente vai conseguir oh, Pera, tá vendo uma voz, tá vendo alguém aqui? Mano, mano, eu vi um barulho de uma moto Será que tem alguém vindo me visitar? Oi, oi, tem alguém vindo me visitar? Eu tô sozinho LG, oi, tá aqui? oi, oi, aqui, eu, mano, pera, onde você tá? Onde você tá? Você tá baixo da pia? Tá baixo da na cama? É LG? LG, aqui, mano, o que que aconteceu? Eu, o que que, que preso? Mano, você é criminoso? Tá, vou ter que falar a verdade pra você, né? É óbvio, eu, eu sou seu funcionário, velho, você me deve explicações também. Mendrake, ah. eu roubei. O que que você roubou? Seu coração. Ah, não, velho. Brincadeira, mano, eu fui preso injustamente, bota fé. Ah, não, velho. Ah, por um instante acho achei que era verdade. Mas enfim, mano, tipo assim, por que, que injustamente? O que que aconteceu? Me explica, velho, para poder tentar te ajudar. Então, como eu posso dizer que eu não sei porque eu fui preso? Como assim você não ah, você Bom, foi então preso? Estão espalhando, estão maturado. espalhando duas fotos. Uma uh -huh. é alegando que eu tô vendendo voto, coisas que com certeza eu não tô fazendo. E outra é que eu tô com uma arma na mão. Eu não tenho arma, nem nada do tipo. Hum, mas aconteceu tipo... que eu, eu fui na loja do Biel e ele dropou uma no meu pé e daí eu peguei, mas eu devolvi. Só que eu aqui tirou uma foto bem desse instante, como se fosse uma coisa armada até, sabe? Tem alguém querendo, sei lá, tipo, hum, incriminar mesmo. Já incriminaram, na verdade, né? Deu tudo certo. Então, só que eu não sei por qual desses dois motivos eu fui preso. Aí que entra o problema. Se eu não sei o motivo que eu fui preso, como eu faço pra sair? Mano, eu, eu posso tentar te ajudar a descobrir de algum jeito, porque o Biel, ele confia bastante em mim, eu moro junto com ele e foi ele que me entregou isso aqui. Tem vou até câmera rápido, aqui, tá? Né? Só pra deixar bem claro. Ah, tem câmera? Tá, hum, mas tá eu assim. acho que não, não vou pegar isso aqui, não. Mas enfim, eu posso tentar dar um jeito de tentar pegar informação informações, velho. Olha, se você conseguir descobrir quem tá por trás disso ia ajudar demais. Hum, então beleza, eu, eu, eu vou, eu vou nesse mesmo instante agora eu vou atrás do Biel então, mas assim, já eu já tô aqui mesmo sofrendo pra te cobrar, não querendo te cobrar, mas cobrando, então LG, é o seguinte, patrão, é, eu peguei e vendi o motor para o delete, o motor de elétrico de diamante tá ali no Tu um motor para o delete? Uh -huh. De diamante? De diamante. Oh, como? O Delete escola, nem ele usa o carro prateleira. dele direito, mano. Ah, eu tenho minhas manhas, né, velho? Vendedor nato aqui. Tá, então o Delete comprou um motor de diamante, né? Por quanto? Ele comprou por 200 reais. Tava embaixo daquela prateleirinha de livro. Ah, tu achou em estoque? Que ótimo. E você instalou pra ele ou não? Instalei, fiz toda a instalação certinho, ele gostou. Ele achou que o carro ia ficar um pouco mais rápido, mas não ficou tanto mais rápido. Mas enfim, não é nem. É, tipo, é pra te avisar pra você ficar <risos> assim. E também pra, sei lá, eu posso ter o meu motor da nova, né? Para deixar minha moto melhorzinha. Então, eu te prometi um motor de ferro. Se você vendesse desse algum de diamante, lembra? Exato, exato, exato. O problema é que eu não sei se tem no estoque, cara. Não, eu posso dar uma olhada lá agora, porque eu já troco na minha moto, já deixo ela bem melhor. E aí eu posso ir atrás de quem Qual. te incriminou. Ó, oh, vamos fazer o seguinte. Se eu não me engano, no estoque tem um motor de ferro quebrado e velho. Você uhum. arruma ele, coloca na sua moto. Descobre se foi o House, o House específico. Descobre se foi ele que me entregou e pergunta o porquê, por qual motivo que ele me entregou. Se você beleza. conseguir essa informação para mim, quando eu sair daqui, eu pego aquele motor de ferro velho seu que você vai arrumar. Jogo fora e te dou um de ouro. Pode ser? Pode ser. Então fechou fechado tá, Vou lá tá atrás bom. disso agora. Fechou? Ah, e se o Pedro se for fazer um protesto ou algo do tipo ajuda, por favor. Tá bom? Beleza, beleza. Então, beleza. Eu tô bom. com você nessa daí, patrão, é nóis. É, é nóis. Tchau, tchau. Mano, o Bintrack saiu e ouviu uma voz. Eu, eu acho que tem mais alguém. Eu acho que tem mais alguém vindo me visitar, mano. mano. <risos> eu tô ficando louco, gente. Eu quero sair. Eu quero sair! Ah. Eu quero sair, Apu! O, o, o que que tá rolando? Apu, já tô há dois dias sem dar grau de moto! Pera, você quer sair? Eu te ajudo! Apu, eu acho que eu não quero me tornar uma pessoa ilegal. Me tranca, Apu, me tranca, apu. <risos> Você falou que queria sair, você não queria? Eu quero sair da forma justa, assim. Eu vou sempre, puxa, você fura Calma, vamos trocar uma ideia, então. O que oh, que tá acontecendo? Deus. Sabe que tem uma câmera logo aqui, né? Eu, gente, eu não sou infrator, eu só tô entrando aqui pra conversar contigo. Nossa, não faz o mínimo sentido, mas tá bom. Ah, pô, é o seguinte, ah. eu fui preso. Por quê? Não, é sério, eu nem tinha reparado, mano. Ah, você podia achar que eu tava no escape room aqui, tá ligado? Uh, mas e aí, por quê? O que que aconteceu? Então, eu não sei exatamente. Existem duas possibilidades. A primeira, que é... Lembra quando você... Eu emprestei... De dinheiro para você e eu te cobrei. 300. Então, sim, você uh -huh. tá preso por agiotagem. Então, LG. não, pior, alguém tirou foto daquilo e tirou de contexto, falando que eu tava comprando voto. E outra pessoa tirou uma foto fora de contexto também, que eu acho que foi até armada, que foi o seguinte. Eu descobri que o Biel tem uma loja ilegal. Eu acho que é ilegal, né? De armas do lado do meu posto. Aí eu fui lá averiguar, né? Seguir o Biel e o Biel jogou uma arma na minha mão. E só tinha eu e ele lá. E bem dessa hora, alguém tirou uma foto minha com uma arma na mão. Você tá preso por ter um, uma arma ou por vender voto? não sei esse que é o problema. Não, pera, Ninguém não, me não, falou, não estão me explicando assim, porque eu estou preso, só estou preso. Não, mas, ó, pensa comigo, LG. Tecnicamente, isso é uma arma. Sim. Então, eu, eu, todo mundo deveria ser preso. Afinal de contas, todo mundo tem, tem equipamento em utopia, velho. Então, agora, faz sentido. Mas daí só mas sobra a agora, possibilidade calma, calma, de você vender voto. Será que é isso? Pode ser venda de voto, mano. De repente você está sendo acusado por venda de voto mesmo, doido. Cara, tem alguma coisa errada que, tipo, eu não sei. Sabe o que eu acho, cara? Tem foto é. do Carlinhos vendendo voto e tem foto de quase todo mundo com arma também. Então, tipo, Pô. Todo mundo fez tudo, por que só eu tô preso? Eu acho que tem alguém por trás disso, alguém quer acabar com a minha campanha, pô. Pera, sempre passou dinheiro para mais alguém? Pro Pedrux? Mas o Pedrux tá sendo um aliado meu, não seria ele? Cara, Sei não, hein? Pedro, que oh. você sabe como é assim, tipo, é meu sócio, né? Mas lá no início, bem antes da gente se unir, ele fez uma loja pra rivalizar comigo, tentar tirar os meus lucros. Será que de repente ele não quer te dar um golpe e ele sumir Não, mas não faz sentido, porque eu nem, eu nem ganhei a eleição e também ele não teria como ganhar. Peraí, mas você tá muito sozinho aqui na, na prisão, mano? De repente é. eu te trazer companhia. Cara, um, alguma decoração pra, pra cela, uma, uma, uma, uma TV, alguma coisa, isso é da hora, cara. Não, eu tive uma ideia melhor. Eu, eu vou dar uma olhada se eu encontro algo sobre... Essa situação, mas ó, fica de olho, viu? Ah, mano, tá bom, obrigado. Por sinal, só para saber, o Pedrux falou alguma coisa sobre protesto? Prote... Nem falei com o Pedrux, vai. Tá, obrigado, pô, obrigado. É, é, tá bom. LG, Pera, calma para, aí. Para, ah, ah você, você... você confia em mim, né? Confio, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você não roubou nada meu, né? Vou roubar o que seu? Sei lá, alguma coisa. Você não roubou, né? Porque eu vou roubar um rato? Só tem rato, não é? Tá bom, tá bom. Ué, tá, tá bom. bom. Tchau, volta a me visitar, eu tô sozinho aqui. Não, relaxa, eu vou trazer um amigo para você aí, pra você conhecer. Ah, você vai. <risos> É <risos> nóis nice. e a gente, ó. Que eu pensei que legal aqui, ó. Eu, eu abaixei essa trapdoor de quando eu for dormir aqui na cama de cima, vou ter uma vista lá para a janela. Ou oh, maneiro, né? Vou poder ver a lua dormindo aqui. Minha linha tá. ficando já, já tô me sentindo bem. Ô, oh, tem alguém vindo aqui. Oi, quem é você? Eu tô vindo seus passos. Aparece, aparece. Então, quer dizer que você tá aqui. Quem tá falando isso? Eu tô falando louco. LG, ah. o que você tá fazendo preso aqui, mano? Ai, aí, Tugin. De boa, mano? De boa. LG, calma aí. Você... Então, quer dizer que te pegaram. Você tentou atirar em mim. Co peraí, como que eu tentei atirar em você? Na sua... Eu tava na sua frente. Eu... De onde que eu ia atirar? Cara, você contratou alguém pra me atirar. Tipo, não, não, não. Cara, por favor, não, não invente. Mas isso e por que porque essa ver. mesma pessoa que atirou ia me prender? Qual que é o sentido? Mano, bem que as pessoas falaram que você é uma pessoa má, mano, de má índole. Olha só, você tá preso. Como é que eu posso confiar em você agora, cara? Tuguin, Tugin, sei, Tugin, Tugin, em Tugin. Você. é simplesmente um grande mal entendido. Pensa comigo. Não tem aquela foto lá do Carlinhos vendendo voto pra você? Não tinha a mesma foto eu vendendo, vendendo voto pro por falsa? Porque a minha é falsa, sua você vendeu de verdade. Você mesmo falou? Eu fui preso, cara. O ah, Carlinhos é... tá sumido. Por isso que ele não tá preso. Você tá vendo que ele é pela cidade? Não, ele tá escondido. Agora eu não, eu tô aqui preso. Mas o Carlinho não contratou ninguém pra atirar em mim, LG. Foi a polícia vindo me prender, Tugin. Tá, tá. Então vamos lá. Vamos ver se você consegue, tipo assim, por um segundo se salvar. Onde tá o meu dinheiro, mano? Só devolve meu dinheiro. Me tá, exatamente. Tá. Saindo dessa sala, vira na esquerda no cofre da polícia. Que ele me obrigou a colocar tudo que eu tinha no cofre. A única coisa que eu tenho é seis pães e nada mais que isso. Enquanto eu não sair daqui, eu não consigo ter nenhum dos meus itens. Muito menos os seus. E eu consigo abrir esse cofre? Não, é um cofre da polícia. Não tem como abrir. É, não, não Quer tem Quer dizer, como. na realidade... É. Cara. De, deve dar pra você abrir Mas se você abrir, ou você vira um foragido Ou você vem parar aqui também, né? Então eu acho que seria mais fácil Esperar eu sair, não vai demorar, eu sou inocente, cara Por favor, só me fala onde tá essa bolsa De verdade, não tem como Tá eu dentro do cofre, você. pergunta pro policial Pergunta, aonde vai todos os itens da pessoa que é presa? É no cofre, eu, eu te dou, eu te dou permissão total Pra você ir na minha casa E abrir todos os meus baús, não está lá Tá aqui no cofre, eu fui preso com os seus itens Eu ia entregar pra você, só que quando O, o policial chegou, não sei porque o policial chegou atirando Aquilo é abuso de poder, só que você se assustou e correu eu... e tá certo você, eu não julgo você. O problema é que eu, se eu corresse, eu não sei o que ia acontecer. Então eu só aceito cara, a prisão, eu sou inocente, não devo nada, sabe? Você tá preso, mano, não dá pra confiar, velho. Desculpa, mano, então, o que o pessoal falou, é muita gente falando de você, você sendo preso, eu não vou cair em ladainha, velho. Foi mal, tchau. Eu sou inocente, cara, confia em mim, confia tchau. em mim, Tuguin. Mano do céu, meu Deus, quanta coisa aconteceu com esse negócio do Tuguin, com esse negócio do, do, do, do Apu, do... Do Drac, do. do meu do Pedro. Meu Deus, mano. Bom, deixa eu dormir e ver minha vista da noite, pelo menos. Oh! acorda aí! Ah, é você. Peraí, aí, deixa eu lavar a cara aqui. LG, é, liberdade é, cantou, Não, não. Vai, vai, vai, vai, vai. Já falei que não. Nossa, mano. Ninguém mora mesmo, mano? Não, ontem foi um dia longo, mano. Ô, oh, eu tô famoso, cara. Deus e o mundo me visitar aqui. Ô, oh, mas deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra que eu falei que ia trazer alguém aí pra se conversar e tudo mais? Tô precisando, até porque tem duas. Não quero ficar aqui, não, pô. Tra traz <risos> não, um videogame aí, tem, du tem duas três, camas é aqui. Você já assistiu o filme O Náufrago? Já, já. Não tem o Wilson? Sim, a, a bola de vôlei, né? Eu fiz ah. o Wilson pra você, LG. Wilson! <tougher> É, é, é dá da, da doença? Não, não dá não, não dá não. Ele é feito é, com flor, mano. É de comer? É, acho que não. É, de, acho de, que é de só de, de, de conversar mesmo. De... De... Oi, Wilson. Eu consigo, eu consigo quebrar o Wilson e trocar ele de lugar se quiser? Consigo. Consegue. <risos> então, apu, obrigado. Tá bom? é Só para saber mesmo. Você sabe alguma coisa sobre o Tugin? Tugin? O novato que tá na cidade? É, por algum motivo ele cismou comigo. Ele acha que eu tô roubando as coisas dele e sei lá. Mano, não, velho. Na realidade, peraí, calma, eu vou te falar. Tá. Ó, o Delete veio na minha base esses dias com um papo de que tem alienígena metamorfo na cidade. Ele, ele veio na acreditei. minha casa com esse papo também. E aí? Calma, aí eu não acreditei. Falei para ele me trazer provas. Ele me trouxe um bicho que parecia um alienígena na minha casa. Oi? É, é, bizarro. Ele trouxe um monte de foto também. Só que é que tá, tipo, ele tá achando que o pessoal novo que tá aparecendo em Utopia é metamorfo. Ó, ele veio com um babo pra mim, que quando ele apontou uma câmera pra esse metamorfo, ele ficava trocando de espécie, por exemplo. Ele virava um, um cavalo, um rato, um gato, um leão, uma pessoa, e ficava pra não se parar. Então, teoricamente, seguindo essa lógica do Delete, se você quer saber se eles são metamorfos ou não, seria uma boa você sempre andar com uma câmera e apontar apontar a câmera para eles, sem eles verem é, é, Você estar estar melhor, Abriu isso, abriu <vireu> isso. <risos> não, eu tô, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Caraca. Tá, não, beleza. É até bom que eu preciso falar com o Delete, mano. É bom que você me avisou sobre isso. Tem, tem certeza que você, você não quer passar não, hora Dá data? Ó, dá não, pra passar. não. Mas eu queria agradecer por causa que eu cheguei aqui na cadeia com seis XP. Talvez ver se isso que eu tô com oito já, eu tô, eu, tô, eu tô formando aqui. Você que tu nada, você que é blindão. Ah, não, mas enfim, ó, se você precisar de alguma coisa, você sabe, né? Sim, eu vou te telefonar aqui, eu vou. <risos> <risos> não tem como, né? Aí <risos> ele já precisa ah, falar ah, para o mano. Se tu valeu. sentir que eu preciso de alguma coisa, tu me chama. Tá, beleza, valeu. Oh, pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Os seus itens tá aqui no cofre? Não, não quebra o cofre, pelo amor de Deus. é ferrar para mim, pô. Não, não, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Você, pera aí. Aqui, ó, achei, ó. Calma. Calma aí, calma aí. Vamos lá. Aqui, ó. Pega aí para você comer. Como tu abriu o cofre? <risos> LG, digamos que eu já tenho uma certa experiência com essa cidade. Viu até você, você assim no banco, né? Você não viu nada, LG. Meu Deus. Tá, tchau. Mano, cara tá louco, tá? Pelo jeito, então, ô, ô câmera, por favor, não, não briga com o Wilson não, tá bom? Ele, ele é bom, ele é bom, eu pago multa por ele depois. Temos agora o nosso amigo Wilson, né? Ó, Wilson, a beliche de baixo é sua, tá bom? Toma um hamburgão pra você e um pra mim. Agora, Wilson, a gente precisa planejar o meu plano pra sair daqui. O que eu tenho em mente é o seguinte, tudo que eu fiz, alguém também fez. E eu tenho muitos créditos com a cidade por muitas coisas boas que eu já fiz por ela. O que dá para fazer é conversar com o Pedro para ele conversar com o Luiz, o gerente do banco. O Luiz é a pessoa que mais tem influência na cidade, não a pessoa que mais tem influência na cidade. Falando com ele, ele pode apresentar provas que tanto as armas são legalizadas no servidor e de quanto eu não vendi aquele voto. Eu não quero saber pelo que eu não fui pelo que eu fui preso. Eu quero me livrar de tudo. Se você para pensar no mesmo dia que eu comprei a minha bancada de fazer carros, o Biel comprou do meu lado a bancada de fazer armas e se essa, aquela cada foi vendida na loja da cidade, a loja do Luiz, a pessoa que comanda tudo aqui pelo que eu saiba, a não ser que tem alguém por cima né, mas, bom, enfim, isso teoricamente não devia ser ilegal, senão os carros também seria ilegal. fora o argumento dos meninos que a gente tem espadas e tudo mais, então não faz sentido mesmo, agora a questão é se for para comprar voto, eu também só preciso de uma prova que o Apu não vendeu voto então eu tenho que falar pro Pedro que pegar uma carta assinada pelo Apu, provando que ele não vendeu voto, e também preciso que o Pedro que anote esse argumento e leve até o Luiz é, isso, isso me parece um bom plano, tá, vamos só esperar o Pedro, então. Vamos só esperar o Pedro, então. Calma, Wilson, mas dar tudo certo. Vai é tudo certo. Tá bom, deixa eu me dar licença que eu subir aqui pra descansar enquanto isso. Mano, gente, acho que o Pedro finalmente tá chegando aqui pra me visitar. Vamos ver o que ele quer. LG. Pedro, tudo bom? Tá, você já conseguiu receber umas visitas aí? Olha o trabalhinho que eu fiz. Cadê? Ô, oh, louco, preso injustamente. Caraca, que da hora, que da hora. Ó, eu tá, consegui, eu, eu conversei com muitas pessoas. O Apu é aquela pequena que quebra-bedrock. Ele até né? me ofereceu sair daqui, mas eu falei que não. E ele me deu um. um o Wilson, o rato. Isso é um bloco de rato? Pois é, é o Wilson e deu um pouquinho mano, de hambúrguer o, também. O apoio doido dos ratos, né? Ainda bem que não tem guarda aqui, mano. Ah, Mas tem câmera e ele entrou aqui e saiu. Tá, é que as câmeras daqui a gente já anotou. Quando ele escapou, ele já falou pra mim, na verdade, que as câmeras aqui a galera vê, mas não grava. Hum. Então, tem que estar uma pessoa vendo ativamente, sabe? Ah, e não tem ninguém ali, ó. então eu acho que tá de boas, né? Tá. Então, Pedro, é, eu pensei num plano para você conseguir me tirar daqui, mas me explica uma coisa. Como hum. que tá indo o processo do de você fazer o um protesto? Como que tá indo isso? Tá, eu já chamei todo mundo, então só falta a galera se reunir ali hoje à noite. Perfeito. Tá, ó, você tá pronto para escutar todo o plano? Fala para mim. Ó, a minha ideia é o seguinte: você fazendo o protesto vai deixar todo mundo da cidade e principalmente as pessoas lá de cima da cidade tensas, com medo, porque querendo ou não, para eles ter o dinheiro, para eles ter a harmonia a cidade que eles querem, eles precisam do povo. E o povo Sim. bravo é um problema para eles, correto? Exatamente. E eu chamei praticamente todo mundo mesmo. Todos, todo, todo mundo que você conhece, o Jonathan, a Puck, Eu acho que todo mundo vai, porque todo mundo tá apoiando essa causa. Boa, boa, boa, isso é perfeito, isso é muito perfeito. Então, e fazendo isso, após o processo, o protesto ou durante o protesto, você que sabe, você pode ir lá no banco e dar um apavoro no Luiz. Mas como você pode dar um apavoro? Ó, primeiro, nem foi justificado como fui preso. Tipo, não falou se foi por compra de voto, se foi por causa que o que o Bial jogou aquela arma em mim ou se foi por causa de outra coisa. Então, tipo, você tem como tipo, pressionar eles por fazer uma prisão injusta e, e se for o voto, a gente consegue o álibi do APU para provar que eu realmente não comprei o voto. Se for o um negócio da arma, você pode simplesmente jogar na cara dele o seguinte porque a arma é ilegal, sendo que desde o começo da cidade já no mesmo dia que eu comprei a minha bancada de fazer carro, estavam vendendo para o Biel a bancada de fazer armas. Se, se é ilegal porque estava vendendo lá, então você pode meter um apavoro. Daí, tipo, para eles não ficar, tipo assim, se sentindo mal e falar oh, eu acho que o justo é você dar uma multa para todo mundo que já teve uma arma, mas liberar, porque se a bancada estava lá, você já liberaram desde o começo, sabe? Tá, ah, essa é uma boa, é uma boa mesmo. Mas só deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Quem que tava tá vendendo a bancada de armas? Na loja da PUC, que é do Luiz. Tá, entendi, entendi. Entendeu Realmente, porque eu pensei nisso? Todas as mercadorias que vêm pra Poki passam pelo Luiz. Então o Luiz autorizou. Sim, então, faz e, muito e isso foi, foi, logo, foi logo no dia que a gente se mudou pra Capdrux. Sim, eu lembro. Tá, enfim, acho que vai dar pra fazer isso. Então, eu vou perguntar pro Luiz por que você foi preso, afinal de contas. E se for o um negócio dos votos, eu tenho esse argumento. Se for o um negócio da bancada de armas, eu tenho outro argumento. É, e, e, e também tenta jogar no psicológico dele. Lembra que, tipo, é, eu fui pro mundo invertido só para salvar a aqui. Eu ajudei a descobrir quem invadiu o banco. Eu ajudei a descobrir quem roubou o banco. Eu ajudei a recuperar o cofre do banco e devolvi. Joga, joga no psicológico, porque querendo, não fiz essas coisas, sabe? Então, é tipo, joga nele, joga nele. Tá, então hoje mesmo, enquanto tá rolando os protestos, eu vou tirar fotos foto dos protestos e mostrar agora pro Luiz. E tenho todos esses três argumentos Aí. Tá bom, Pedro. Enquanto isso, o meu único trabalho, então, basicamente vai ser ficar aqui quieto, conversar com quem vier e aguardar a situação. Lembra, Sim. faz o protesto ter barulho para conseguir escutar daqui e tá pronto para tudo, tá bom? Tá, tudo certo. Beleza, tá beleza. já vou combinar isso agora. Tá até, bom, mais. Até, até mais tarde, tchau. Tá bom, falamos com o Pedro. Agora eu só preciso esperar o tempo passar para a gente finalmente conseguir executar o plano e sair daqui. Boa.